lá pra você que tá no rec espírito santo minha irmã olha ah, agora acertou eu já, <risos> isso eu já vou dizendo da minha coleção nova de chapéu eu não vou repetir mais chapéu e uma coleção de chapéu especialmente aqui para <risos> o rec né? maravilhoso a gente agora tá esse aqui é o segundo vídeo da edição do rec do espírito santo que a gente está aqui no Sesc, na escola Sesc, que é novinha, maravilhosa. A produção pediu perguntar se está gravando para não acontecer o mesmo que aconteceu lá em Goiás, né? Se você quiser saber, vai lá no canal que tá lá tudo isso. Vamos lá, Leila. É verdade, é verdade. Agora, porque assim, né? Não é um ao vivo, um ao vivo. É o negócio é nosso chama do que a gente quiser, né, minha irmã? É? É, ok. Ah, eu.. eu porque quem é a produção, repete aqui tá no, no meu ponto. Ah, como é que é? Ao vivo? Da Xuxa, da. minha irmã. Tu sabe como é que é o negócio, né? Tu já entendeu, tá? Quem já falou isso no vídeo anterior. Exatamente. Se não, é que... não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo que tá aqui. E a gente tá aqui mostrando o primeiro vídeo. A gente mostrou o horário da manhã, de dia. E esse segundo vídeo a gente vai mostrar agora à noite. Nossa, nossas camisetas estão tão brilhosas, né? É. E... <risos> Tava... É a luz, é a luz. Que, ai, essa luz, né? Olha só, gente. É. Ai, essa luz. Então, olha só. Nós vamos mostrar agora pra vocês que nesse horário... Agora, o que, que eles estão fazendo, David? Estão jantando. Eles trabalharam muito e estão jantando. E eu vou dizer que é tipo quase comida de food truck, aquelas comidas bem chiques. Porque tem bol de casamento. A Leila vai mostrar o que, que tem pra gente. Olha, Não, assim. olha isso, gente. Aqui a gente tem os bolinhos, que é os cupcakes maravilhosos. Olha isso, gente. Tá um negócio de louco. Vocês não estão entendendo, gente. Maravilhoso. Como diz o pessoal do Piauí, né? Que é do Ior Rec Piauí. Fala: tem comida, muita comida. É uma delícia. É verdade, né? A galera se amarraba. Aqui não tem sobrou mais nada. Só tem azeitona de tanto que todo mundo já comeu. Aqui tem o hambúrguer, uns negócios aqui meio doce, meio salgado, que eu não sei. Eu não sou muito boa nessas coisas chique, não, sabe? Sim. Você é, o você David é chique. A gente vai pelo que os outros tá comendo. Viu que os outros tá comendo e fez cara feia? A gente come também. Tá, aqui também tem uns caldos maravilhosos. Tem um caldo aqui verde, um caldo ali de, de feijão. Maravilhoso. Na panela, avó, na panela da avó de barro, coisa chique. É e aqui ainda tem, né, óbvio, os famosos chocolates, tudo de bom. Olha isso, gente, muita coisa maravilhosa. Bolinho, suco. E a gente vai andando aqui e a galera vai correndo, é, é impressionante. É, é uma coisa louca atrás da câmera, tá lotado. Tá é. lotado e de repente quando a gente olha não tem mais é. ninguém. A gente vai tentar ver aqui a galera, se tem alguma galera aqui meio na deles. Olha aqui, estão ficando sem graça. Opa, chegamos, gente! Tamo ao vivo, diz um oi aí pra mãe. Yeah. Oi, mãe. Oi, oi mãe. mãe, tudo bom? Vocês estão passando bem de comida, gente? Conta pra mim. Ah, é. até demais. Não, mas. Até... <risos> Brincadeira. acho que tipo... ganharemos umas calorias a mais. É, tipo, depois de ser Meio parrudo em casa. Finalmente eu vou passar dos 61 quilos, chegar mesmo, pelo menos aos 68, né? Porque eu tava precisando. Porque, tipo, não evolui, não evolui. Você vai virar um Pokémon evoluído agora. Não, não, Pokémon não, viu? Eu tava mentindo, Pokémon não. Gente, obrigada. Vamos dar mais um rolê aqui. Olha que essa galera maravilhosa que trabalha aqui. Ah, vai correndo, eles vão tudo correndo. Virou, viu a câmera, corre, gente. É e aí, vocês estão bem servidos no jantar? Olha, a gente está fazendo uma maratona de comida. Desde que cheguei aqui pela manhã, não parei de comer ainda. Tem duas maratonas correndo simultaneamente, essa é a bacana do evento. A tecnológica e o, e o food que tá acontecendo ali o tempo todo, não para nunca assim. são 36 horas intensas de comida de comida e de atividade de oficina tem um pouquinho de alguma coisa ali? Né? tem, tem, tem. A comida, a gente precisa fazer uma atividade tá certo obrigada gente, vai dar um rolê olha ali, olha quem tá aqui gente, a gente tem um youtuber aqui famosinho. olha aqui, famosinho diga aqui Carlos, como é que é seu YouTube? Ficou nervoso. ficou nervoso esse youtuber tá muito fraco, como é que é isso? me explica isso passou perfume para tá aqui passou perfume para estar tá aqui, eu não, queria eu que você... não, passou perfume porque eu tomava banho, eu tomei banho não, a tá, água está gelada é sério? Carlos. Carlos, a situação está crítica? A... denúncia, denúncia, denúncia Rapaz, só tem um banheiro pra 15 neguinhos aí. Ah, você tem ideia, a situação tá tão evidente que eu vou chover do outro lado de deficiência. Só desce o chuveirinho. Eu neguinho só aqui. Carlos, me conta uma coisa, além da denúncia, me conta o que você que achou da comida aí, meu filho. A cara aqui já define tudo, né? Isso nem explica. A porra tá bom, velho. Mas eu fiquei puto que o tiozinho tirou um pão de mel quando eu cheguei aqui. Peguei três bolimel quando fui pegar de novo, não vai pegar não. Mas também, né, meu filho? Três era o quê? você tá estão levando pra revender? Sim, sim, rapaz. É. A gente tá pensando no próximo futuro, mica empreendedor, aqui a tecnologia, tem que aprender desde cedo. Mica empreendedor é melhor, meu. É, cara, é assim que a vida continua. Tem que começar de baixo, né? Descobri na de Começa como youtuber, depois vira um mega empreendedor aí. Mega empreendedor da Globo, lá trabalhar lá. Escolinha do Raimundo. Estou estudando para isso. Escolinha do Raimundo? Meu Deus! Escolinha do Raimundo! Vocês estão vendo como é, é que É sensação, cara. É. É? é só aquela emoção. É, é, é, é, é, é, é, é, é. a melhor coisa. Aí você tem que falar baixinho assim na televisão. É a melhor coisa, cara. É a melhor coisa, é coisa, entendeu? E o seu canal é de humor, Carlos? É, de humor. Cara, tipo assim, meu canal... não tem nada a ver mesmo. Pelo jeito que eu estou conversando aqui, dá para vocês perceber já. Meu canal eu cada um fiquei, fiquei uma semana só com ele Tá parado! Tipo assim, em uma semana eu tive quase 200, 200, 200 inscritos Tipo assim, em uma semana 200 inscritos Caraca! Tipo assim, mas aí você já parou, então não vale pô. Não, então gente, desculpa, ele não, não é não, youtuber Volta aqui! Não! Mas eu vou voltar Tipo assim, eu só não voltei por causa que minha câmera quebrou Porque eu sou pobre, não tenho muita condição Valeu, aí. Aí por causa da câmera mesmo, por isso que eu tô aí, nessa vida aí. Mas aqui você vai aprender mais coisa pra levar pro seu canal? Vou aprender mais coisa, quer é vagabundo dá mais não. Vender paçoca no Semáforo tá difícil, filho. Filho, se você tem ideia, eu tô vendendo a paçoca 6 por 1 um real e ninguém tá comprando. Eu fico lá, ó, 10 pano, 11 pano por 10 real, ninguém vem. Você tem desconto, eu tô fazendo desconto a é isso aí, né, filho? Eu tô aceitando cartão, débito, crédito, pode vir. Gente, olha só, depois desse stand-up comedy aqui, vocês votem de 0800. 3097 para saber se ele continua com o canal. Meu Deus, Bom, caiu o sono. Também. Derrubou só chapéu Hoje eu tô derrubando água, tô derrubando chapéu. Mas é a gente bem, é... bem, bem, bem, olha, bem, olha gente. Ó. Bom, eu vou lá que eu tenho que ver lá que algum... <risos> meu marmito não se garante sozinha, <risos> Então vocês voltem para saber se ele volta com esse canal dele ou se ele não volta, né? Porque Você gostou, de Gostei. Como é que não gosta, né? A pessoa abre a boca, a gente já começa a sorrir, gente. <risos> Em piauí teve muito personagem assim, a gente está vendo de novo pessoas assim é verdade. Um abraço gente... aí, né pro e por stanley para é todo legal. mundo que gente... a galera do goiás também um beijo gente olha só aqui além de ter agora esse horário que eles saíram tomar o banho jantaram a galera elas não na verdade não estão querendo nem voltar para jogar como geralmente é no no rec esse horário a galera volta vai jogar vai dançar olha o que, que eles estão fazendo mostra aí, Davidson. Que, que eles estão fazendo? Ó, uns tem, tem uns na mesa aqui atrás, ó, que estão no Facebook, nas redes sociais, né, compartilhando as coisas do rec mas tem outros que continuaram com a oficina de... Como é o nome da oficina? oficina de Scratch junto com o Arduino, com a, com Robótica, onde eles estão criando personas, onde eles usam o Arduino e, a, e o, o software é, também, que é o Scratch, quase que eu não lembro o nome. O Scratch, que é a, o software junto com o Arduino. Que é o hardware para criar essa persona. E aí, ó, o pessoal tá caprichando. Não basta só brincar com o Arduino e fazer essa persona, mas eles também estão criando personagens. O como é que é teu nome? Chama ele aí, como é que é o nome dele? Entrevista também ele. Mateus. Mateus. Mateus. Vai, minha irmã, entrevista. Diga aí, o que, que você está fazendo aí? Conta pra gente. É, a gente começou como apenas mais uma matéria. A gente só tava aprendendo e Daí foi surgindo novas ideias, então quis montar um robô, vamos fazer, porque a carcaça já tinha, vamos fazer a roupa do robô. Aí junto com a Alanto aí tentando melhorar isso e fazer, ficar bom. E o que, é que você já fez aí? Mostra pra gente. Até um certo momento a gente fez com que as luzes se ativassem, eu consegui montar o começo da armadura do robô, assim, digamos. E vamos sentar fazer ele rodar aí agora, ficar girando pra gente ver. Arrasou, tá vendo, gente? A galera aqui não é só comida, não. A galera aqui também é trabalho duro. E eles estão trabalhando, estão fazendo coisas pra, ca... pra caramba. Ai, quase que o Davis se a água de novo. <risos> a gente tá com um problema com água, desde o Goiás. E aqui, ó, a galera tá mexendo ali no Scratching, que é o programa de de programação, o programa de programação é ótimo, que eu falei, mas eles estão aqui, tá super legal que eles estão, é como eu falei, né? Eles estão super empolgados aqui, trabalhando pra caramba. Mas a gente vai fechar aqui esse quadro, esse esse episódio aqui na mesa, que a gente apelidou de mesa, porque aqui tá só a galera do ensino médio, né? Chapéu Os jovens tchau. e tal. O deles está perdendo o chapéu o tempo inteiro, Davis vai segurar que é porque enquanto no piauí não tinha vento nenhum não tinha nada aqui tem muito entendeu gente ventilador de cinema aqui pra gente e a gente vai ali num grupo oh, pessoal, que é a ó. Oh, tá oh, oh. né? olha que legal mostra deixa eu mostrar aqui que ele tá fazendo aqui oi gente tudo bom tudo tudo bem, tudo bem? não vou derrubar a água eu prometo <risos> me contem o que, que vocês estão fazendo aqui agora a gente vai tentar fazer ele tocar alguma música? Vai tentar tocar o quê? Alguma música. Alguma música. Pelo menos algum áudio, alguma uma nota sonora, alguma coisa. E o que, que vocês já conseguiram fazer até agora? Já conseguimos já, pelo menos aprendemos a começar a mexer com os LEDs, com essa parte aqui. Essa programação então toda que está na tela aí é, é. que está fazendo esse LED piscar? Esse aqui. É. Olha lá. E essa ali é a persona de vocês? Era pra cena, eu, eu não sei, a pessoa anterior que fez alguma coisa. tudo bem. parei que tem um. O meu diretor tá falando aqui no ponto. O que, que é, diretor? nossas um Nossa, você consegue dar um overclock nessa placa de Arduino. Falta aprender um pouco sobre ela. Mas. Quem sabe, talvez aqui algum. Você consegue fazer? Nossa. <risos> talvez os dois anos de estudo específico sobre ele, talvez eu consigo Muito bem, arrasou, toma diretor, ele sabe das coisas Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, os meninos estão aqui Gente, é tanto nerd que tem aqui, não é? Sim, a cada UREC a gente encontra o pessoal e o pessoal que se dedica e que fica e que brinca e que come, claro e estamos é aqui. E está chegando na mesa mais importante ali. Exatamente. Tem uma mesa aqui, gente, de uma galera que eles estão seríssimos, entendeu? É tudo aqui. atuação. Tudo atuação. Porque a gente só chegou, tá. olha só, eles estão aqui numa reunião, mas a gente vai atrapalhar mesmo, porque a gente é desses e a gente atrapalha mesmo, né? É o, na verdade foi apelidado de grupo de EJA, que até tá aqui as mesas, todas as outras, são do ensino médio. Mas esses aqui, eles estão no EJA, não é isso, Dani? Com certeza, que a gente já montou a nossa persona, a gente já montou o nosso desafio, entendeu? Os nossos nomes com as pessoas já colocamos lá no grupo do Facebook, diferente de alguns grupos de pessoas mais jovens que não fizeram isso. Vou expor mesmo. Vou expor na internet. Um outro vídeo de denúncia aqui. Nesse segundo vídeo teve muito vídeo de denúncia. Teve. Né? E, e o pessoal tá tá aqui junto. Você pensa que tá organizando alguma coisa do projeto? Tá nada, minha irmã. Eles estão tirando foto dos coleguinha para fazer memes. <risos> os memes você confere lá no yurec.com. Todos esses projetos, essas brincadeiras, né, Leo? Exatamente. Todos os memes estão lá e o grupo também que é do hack só dos participantes do hack Entrem lá, participem e vejam tanto de coisa legal. Que tem. E quem não é do Iurec que tem vontade de um dia participar, vejam lá nos, no iurec.org que tem muito trabalho, muito projeto que foi feito aqui. E esses vídeos também. As, sempre tem três edições de cada um deles. Esse aqui é a segunda edição do rec do Espírito Santo, não é isso? É isso aí. Falou tudo, gente. A gente volta amanhã com mais bagunça aqui nesse ao vivo. Ao, ao vivo. Valeu, galera. Tchau.